Um capote ali, viu, mano? O oh. também. Fala só só raladinho. Ô, mano, a roda da frente da moto do nada, mano, do nada parou, tá ligado? Deixa eu replay pra vocês verem aí, mano. Esse vídeo aqui do nada, aqui, Zé, do nada, tá ligado? Mano? A roda da frente parou. A moto foi e descontrolou. A não aguentou o corte de gi, não. É mijou, lá. Mijou, <risos> mijou. Nossa, tá toda ardinha, não, é? Eu tô gostando de machucar -se aqui, hein? Caralho, viu, mano? Tem que dar um melzinho na motinha, então, hein? Não, mas segunda vez que eu caio, hein, mano. A moto tá tirando, viu? gravando aqui vou explicar pra vocês o que é que pega. Tava divulgando a, rea, a, rea, a reabilitação, solução, alguma coisinha, assim, mano. Eu tenho que fazer coisa ali, de multa. Aí eu fui, fui mandar um cabrito, tá ligado? Aí a, a roda da moto da frente foi e parou, mano, tá ligado? E só quem cabrito tá ligado, quando a roda da frente para, mano, a moto perde o controle. Aí eu fui engraxar o bigode. E esse aqui tá suave, eu quero ver não isso aqui. Moto perigoso. Moto é perigoso. Ah, tá bom, mano. Acontece, acontece. Caralho, mano. Vou... Tá fazendo os corredos, então, pra tá arrumando a motinha, deixar ela nova, como ela era. É. Agora eu posso pintar o cabelo vermelho, né? Salame de pescado, sei lá. Que que deu? Tudo. Passa a visão aqui. Outra barrinha. Vermelho ou louro? Vamos daí. 1, 2, 3, 3, 5. Olha lá. Vermelho ou louro? Vermelho ou louro? Vermelho ou louro, Jefim? Para acompanhar o da XT, mostra o que você quer o da XT do outro lado. Da XT? Vermelho ou louro? Do, do, agora agora sim assim, ela... assim, eu posso pintar o KB vermelho, né? assim, vou eu descer lá pra negar, BH. Negue é para cair todos os dias. Eu vou descer lá BH, pintar o KB vermelho. Ó, Biado. Você que eu falei? Que você um é negócio lá de... Esse pô machucado? Qual? Você lembra que eu falei? Eu liguei pra você. Zé, toma cuidado. Vem o machucado. No gorô, né? Zé. Não, gorô, eu eu Zé. Eu, eu liguei pra eu abatar. Só eu com, você, com o seco, o negueba, com o Ian, mano. Alguém tava machucado no chão. Era eu. Aí, ó, não é caô, não. Eu liguei pra ele não, no ele dia. ele tá machucado no chão. Ele tá machucado em pé, ó. Não, tá machucado <risos> O machucado. Mãe, perdeu o Carlos. acabou o arroba. Só o Vitor. Ah, tá bom. Olha. É. Tá tá Olha. É. Vermelho ou louro? Vermelho. Para que isso aí no vídeo Ai, deu importância. Vermelho ou louro? Ele é de maior já. Ó. Eu falei assim, ô Vitinho, coloca essa rabeta aqui no seu motorizado. Ei, José, só soltou. O que eu fiz? Assim? Espor laranja, com que que espor laranja? Maior como é que você ela tá. Que trocar, olha, mas aqui, ó, se colocar aqui ela fica de novo, uma boa boa novinha, né? Não, já... Não, vou por novinho, né? Oitinho ó. O quê? Não, ia vai arrebentar o trem, mas lá no chicote lá, mano. Como é que ela tá braga com os passarinhos delas? Toma, vermelho louro. Vermelho louro. <risos> vermelho louro. GBT pega <risos> É eu, não quero dar um carozinho, não. não. <risos> Dá vontade de jogar esse gato no vou uma hora. O é de né? oh, Eu tô todo machucado. É, dona Ana, tem, tem que jogar mesmo, que eu, eu acho que... Esse gato aí tá querendo comer seus passarinhos. Seus passarinhos <risos> chegou comigo com o gato. Ah, deixa eu comer o passarinho, tá que ele tá aqui, não nós né? Não, dá os passarinhos pra mim então, olha só Dá pra você? Pra você deixar morrer lá na garota Sem comer, sem não, cuidar Lê em casa tem cinco passarinhos, ó Calopsita okay. E esses pardal aí, ó Tá cuidando aí, de bó, pardal, dona Eu vou achar mais os passarinhos de pardal Não deixava Ah, meus da... É, é É meu, é rapaz Escuta é... aqui não. Ele falou assim que tem um vermelho louro lá. Vai ter mesmo, Ele tá desvalorizando seu passarinho, mano, Falando que é pardal. Então, vamos tá colando ali pra tá fazendo o corre. A moto tá assim, mano. Olha aqui pra vocês verem. Aí eu já vou estar tá trocando a, a tampa também, mano. Que deu um furinho aqui, tá ligado? Tô trocando o estribo. E... O que mais? É só. E a, e a asa aqui, ó. Que negociou, tá ligado? Só a capa mesmo, olha lá. Quebrou, bota fé. Assim. E ó... A... Certo. dá um desanimo, quando acontece essas paradas, tá ligado? Vontade de vender a moto, meu Gosto dessa motinha demais, mano. A gatinha vai ficar mel, não vai não? Tá, sem, é. mecânico. sem mecânico? sem meter, Os guardiões não aguentaram correr atrás do motorzão de 10%. assim... É que é carteira, eu você é pra capeta, você. Aí aqui, já, já peguei tá aquela zona da de titanzona, de tá ligado? Fala tu, fala tu. Ó o vermelho louro lá, ó. Vermelho louro, tô atinado vermelho. Esse aí é <risos> o Rafa Motos que pintou. Esse aí foi barbeiro, né? Olha na Epson. Tá com a zona da titanzona pra ver se vai ficar doido. Resumindo, o guidom ficou desse jeito aí, ó. Já cheguei em casa já. Olha lá. Tortura aqui não, né? Fraga, mano. A asa quebrou. O negocinho aqui, ó. De marcha quebrou. O estribo empenou. E quebrou o negocinho da tampa do olho ali, tá ligado? Estrivo aqui, acho que já deu bom de tirar. Que <risos> o Brasil, cadê? Não agarrou ali agora, Giovanni. Não agarrou. Isso. Tribo já foi todo, já tirei ele. Olha lá porque ficou, mano. Ficou empenadaço, tá ligado? Ô, oh, vou mostrar de quebrado, sou. Essa moto aqui ficou a cargo, tá, pai? Banca pra vocês verem mais ou menos como é que ficou a casinha. Então, já se passaram alguns dias aí, rapaziada. Liga aí, ô. Oh! Frudo. Oh, eu não tenho perna de, chifrudo chifrudo vou... pa já tá novinho Sim. já aí pra você ver ó já cicatrizou tudo tá ligado só deu uma samelada aqui não é Voltar dando melzinho na motinha aqui ah, para tá, tá, tá mostrando para tá vocês direitinho melzinho. como é que ela ficou é tá faltando a tampa lateral que é porque deixa na casa do mano ali que eu tinha perdido o parafuso tá ligado eu já achei o parafusinho já, já vou mostrar para vocês já como é que ficou, mano. Põe um videozinho que nós vamos ensinar vocês como é que dá um mel na moto. Ah, as da Titan a da titã ficou. anormal tipo, não tem essa paradinha aqui não, fraga. Cadê o pincel? Tira a Pega o pincel ali, lá que eu vou te o dar pincelada. Então vem acompanhar que nós vamos dar um melzão na moto que tá precisando, Então, assim. né? Todo sujo, o motor, ela tá toda linda. Tem que tacar a tampa lateral, né, porque sem tampa fica paia pra caralho. Parece que a moto tá faltando um pedaço, fraga. Então acompanha que não vai dar o um melzinho nela E os retrovisões, vai tirar não, não. O Falso Mandrake? E como é que vai correr da polícia? Ele vai achar, nós é só do barulho. É. Bla, la, la, la. Vai tirar o retrovisor não, Mandrake? retrovisor é pra olhar, rapaz. O Estrela desmonta a traseira toda da moto e deixa só o retrovisor pra ele ver as de polícia. E rapaziada, já outro dia aí já, tá ligado mano? Já arrumei a moto, a motinha ficou no mel. Que que você tá bolado isso? Nada, deixa eu ver. Isso é você postou o videozinho lá, é ó. Postou o videozinho lá, teve que apagar, deu ruim, ficou boladão, meu cê né? Isso é foda. A marquinha, é. a marquinha olha lá, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. A eu ver, barriguinha, barriguinha. Né? Não, a barriga não, a barriga tá muito sexy. Um fim, da rica, da rica, da rica. Eu tava dando ideia aí, a motinha ficou Essa nova, tá ligado? No desenho, Felizmente ó. tá chovendo, não dá pra mostrar não, a motinha não, limpinha, não, fraga. Não, Mas acompanha não, os próximos vídeos aí, não, Marlinho, do não, peitinho bicudo. Vou finalizando o vídeozão por aqui, mano. Que os caras é moleque, mais um carabuco para gravar o vídeo, tá ligado? Então se você gostou do vídeozão, deixa muito seu like. Felizmente eu não curti muito, então, levou o capote lá, tá ligado? Mas que trema, né? Está previsto várias coisas, nosso que manda grau, tá ligado? Então é isso aí, vou finalizando o um vídeo por aqui Se você gostou de novo, deixa muito seu like Se inscreva no canal se você não for inscrito Tamo junto, valeu nóis e...